E I... na ne ai dêine ai vem de novo da Isabela. Ai nene é isso do Que isso dá para dar um agora. que é isso? Persona? Parece Persona, mas não é Persona. Eu vou dizer que é um Persona 4. Persona 5? Meu Deus, que jogo é esse? Calma. É o de puzzlezinho que tem um bonequinho de cada tipo de... Meu Deus, é IB? Não sei o quê? Não? Pera, então é... Como é aquele jogo que eu, fa que eu fazia morte sub, que eu morri pra caralho?